Estamos de volta com o Ceará Feiras e Eventos. Petróleo, gás natural e energia são temas bastante em alta na mídia nacional. E para conversarmos sobre este assunto, convidamos dois representantes da Rede Petro. Confira agora! Em nosso quadro em questão de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito da Rede Petro Ceará e também da Rede Petro Brasil e vamos saber os benefícios dessa rede e o que, que nos esperam de eventos para este ano de 2015 e também 2016. Para este bate-papo, eu conto aqui com a presença de Ivanísio Pinheiro, que é presidente do Rede Petro Ceará e também de Rodrigo Botelho, que é vice-presidente de mercado da Rede Petro Brasil. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, até mesmo para que a gente explique para o nosso público o que é a Rede Petro e de que maneira eles podem se beneficiar. Manit, para o pessoal de casa entender um pouco melhor a respeito do assunto que nós vamos conversar hoje, explica para nós o que é a Rede Petro Ceará. Bem, a Rede Petro Ceará ela é uma associação de fornecedores que prestam serviços para a Petrobras. Então essa associação é composta de uma cadeia de fornecedores, uma cadeia muito ampla de fornecedores, que vai desde a, o fornecedor que presta serviço direto para a Petrobras, né, aquele que faz a perfuração de postos, até ao nível onde chega de chaveiro, de borracheiro, de padaria, enfim. Existem empresas e oportunidades para as diversas empresas entrarem na rede, se associarem a essa rede e também ganhar os benefícios que essa associação pode trazer. Um dos grandes benefícios da associação é a capacitação dessas empresas, né? A gente conta aí com a ajuda do SEBRAE, uma, um parceiro forte da Rede Petro Ceará, e para que essas empresas possam se capacitar e prestarem serviços para a Petrobras, como eu falei. E essa questão da qualificação é muito importante, mas antes da gente tocar nesse assunto, Rodrigo, de que forma a Rede Petro Brasil trabalha na integração das redes locais? Bom, primeiro, queria agradecer a oportunidade da gente estar hoje né, discutindo e falando, divulgando a Rede Petro Ceará e a Rede Petro Brasil. A função da Rede Petro Brasil é integrar as 18 redes espalhadas em todo o Brasil. São 15 estados, né, nós somos um país continental, tem a dificuldade, mas graças a Deus com a tecnologia nós conseguimos nos aproximar e fazemos reuniões anuais de todas as redes. Chamamos -se o seu evento Perto do Brasil. É, nós temos um evento agora em 2015, vai ser em Curitiba, onde estarão presentes todas as redes, e conseguimos trazer para 2016 este evento aqui para o Ceará. É um evento de médio, grande porte, né, em que estará envolvido não só a cadeia de petróleo e gás, como foi falado, o setor é muito vasto, então várias empresas teriam interesse realmente de participar deste evento. Agora, Donizio, quais são os principais benefícios para os associados da Rede Petro? Bem, o associado Rede Petro, ele conta com é, uma rede, né, uma, uma, uma cadeia de entes né, governamentais que fazem a capacitação dessas empresas. Então, é, eu posso dar o meu depoimento, meu depoimento pessoal. Que quando eu entrei na Rede Petro, entrei há três anos atrás, realmente a minha rede de contatos aumentou muito. Né? A minha empresa, não só eu, com meus funcionários, tiveram a oportunidade de capacitação que a gente conta com o SEBRAE, com o IEL, enfim, uma rede de capacitação que existe, existente já no Ceará e que a gente não tinha acesso por falta de informação. Mas a, a, a partir do momento que você está na rede, você tem essas informações privilegiadas e você consegue é, é, é, aproveitar todas essas oportunidades. Não só de capacitação, como de geração de negócio entre empresas da rede e fornecimento para Petrobras, fornecimento para Transpetro, enfim. São, são, são diversas situações que você pode é, aproveitar. Outra coisa importante é que, além da capacitação, a rede, a rede Petro, ela organiza missões. Essas missões empresariais, que podem ser para ir em uma feira, que, que pode ser dentro do Estado, mas também pode ser fora do Estado, ah, também a gente participa de eventos, isso monta-se no um stand. Participa, tem, tem, tem uma organização da rede Petro, ativa isso, nesses eventos, para que todas as empresas cadastradas, né, associadas à rede, sejam beneficiadas. Então, além de capacitação, a gente tem missões empresariais, missões técnicas, como foi a ida do Sems de uma equipe é, é, de, uma, de, uma, de vários empresários da rede Petro Ceará ao Rio de Janeiro, conhecer o SEMPS que é o centro de pesquisa da Petrobras, e, e, e, essas, e isso é, abre muitas portas né, para as empresas aí que estão é, associadas à Rede Petra. A Rede Petra nasce né, com a necessidade. A Petrobras, junto com o SEBRAE, deslumbrou essa necessidade de incluir a micro e pequena empresa dentro de um mercado tão exigente que é o mercado de petróleo, gás e energia. Com isso, nós teríamos que capacitar, qualificar os pequenos e microempresas empresas para que alcançassem né, esse patamar e se forem fornecedores, formassem grandes fornecedores. Hoje, é uma tendência mundial. Se você olhar como é que o, a Coreia do Sul cresceu, foi apostando nos pequenos, não apostou nos grandes. Isso faz com que a fatia se vira, né, Você tenha a condição que as empresas entrem no mercado, gerem é mais emprego e renda, e no um mercado interno. Então isso é benéfico para todos, as grandes empresas que estavam inchadas, você reduz né, o controle até da qualidade, você não tem tanta necessidade e nem as questões de encargo de trabalho instituto. Então todo mundo participa do, do, do grande bolo, essa é a intenção né, de se formar as redes e no nosso caso a rede Petróleo e Gás, que é a rede Petro. E eu gostaria de acrescentar que essas grandes empresas, elas não contratam é, qualquer empresa, na verdade ela, as empresas que são chamadas a prestar serviço, elas precisam ser capacitadas então é por isso que a gente se organiza né, em torno dessa rede para que possa capacitar, para que possa tirar as certificações devidas, para que possa fazer uma ISO ou 9000 para que possa é, é, enfim, é, fazer é, treinamentos técnicos que atendam às exigências dessas grandes empresas isso aí é muito importante e a gente precisa se atentar a isso. Você falou de um aspecto importante, exigências de grandes empresas. No ano de 2014, por exemplo, a gente teve a Copa do Mundo gerando assim uma demanda muito grande em diversos mercados. Acredito que o mercado de petróleo, gás e afins também não ficou de fora. Nesse sentido, já que o Estado está sempre, capi... tá sempre trabalhando forte nessa captação desses eventos e mais recursos, o, que, que, se, o que, que pode ser feito, Rodrigo, para que melhore e o produto interno, o trabalhador interno, seja melhor utilizado nesse sentido? Bom, a sua pergunta foi espetacular, porque é exatamente isso que a gente sente na pele. Nós tivemos a experiência, uma empresa que trabalhou na obra do aeroporto, trabalha, nós tivemos parceria com as obras ali da empresa que fez os túneis, a partir da Maia Viária, do Castelão até o próprio Castelão, o que se observou foi que as empresas que estavam executando eram empresas de fora não só a empresa ser de fora, mas o seu corpo, como se desde o primeiro escalão dos engenheiros né, a parte administrativa todo mundo de fora e, é bom, e chegou até o caso de encontrar caminhões com placas de fora com motoristas de fora, então eu acho assim é, existe um esforço uma energia gasta para que os recursos venham para o nosso estado mas os recursos não ficam aqui no Ceará né, eu eu acho que, é que nós temos que alertar para isso, para capacitar sem -se qualificação, porque esse é, é, é o gargalo. É quando você chega para a empresa e diz, mas por que você não contratou a empresa do, do, do arranjo local, né, do conteúdo local, né, das famosas SAPS? Ah, porque não tem capacidade, não tem qualificação. E aí a gente tem que ficar calado. Então isso é importante, esse, essa iniciativa que a Petrobras está tendo, junto com o Sebrae, e trazendo o IEL, os S e buscar essa qualificação capacitação para que o recurso fique dentro do mercado cearense. O dinheiro tem que estar rodando aqui dentro do Ceará e não indo embora depois de tanto esforço. E de que forma para que esse dinheiro circule aqui, de que forma, Bonitio, vocês trabalham esse associ associativismo para que as pessoas venham a participar da rede e assim serem beneficiadas, como vocês já comentaram, alguns dos benefícios? Bem, essa realmente é, é uma muito boa, inclusive complementa a resposta do Rodrigo, em dizer o seguinte: a Rede Petra articula com os principais organismos estaduais né, e, e também instituições para que isso possa acontecer. Então, o objetivo maior da Rede Petro Ceará é ser a principal porta de entrada, né, pra, é, a principal referência de fornecedores aqui no estado do Ceará. Para é quando a empresa de fora vier se instalar aqui no Ceará, ela procure a Rede Petro Ceará, pois lá ela vai encontrar uma vasta cadeia de fornecedores capacitados, pronto para atender. Então, dessa forma, a gente acredita que esse recurso, cada vez mais, vai ficando no Ceará. Porque se a gente tem uma, uma, um ente forte como a Rede Petro Ceará, capacitando esses empresários e deixando eles aptos a prestar serviço para grandes empresas. Então, a, a gente acredita que esse, esse número né, deve tende a diminuir. E, e, e a gente não perde mais esses recursos né, que, tavam, que estamos perdendo hoje e esses recursos vão ficar no Ceará, vão ficar com as empresas cearistas. É, eu queria agradecer. Assim, nós deslumbramos uma coisa até maior. Nós saímos lá da região metropolitana, né, onde nós estamos hoje a gente tá lá em Taitinga, ele também de Fortaleza nós temos empresas em Maracanãú e nós tivemos agora, recentemente um evento chamado Carilho Forte uma região que vem crescendo paulatinamente. nós tivemos a oportunidade de estar com gestores públicos e com o Sebrae lá no evento onde a gente vai estender o nosso braço atender o carinho e depois a Zona Norte então a gente tenta integrar e deixar igualitário de todas as oportunidades para todo o Estado do Ceará que eles possam participar né, em todos os setores né, que foram oferecidos, nós temos empresas cearense pegando um pouco dessa fatia. E para impulsionar um pouco mais isso, vocês também vão ter um evento no meio do ano, Não é esse, no meio desse ano? Que evento que é esse? Bom, nós vamos ter aqui né, um evento voltado na área de energia, que é um dos nossos associados, que é a About Energy, Onde está concentrado toda a parte de divulgação Com um dos nossos associados Que é também o um nome About, né, eventos E esse evento ele vai, é considerado o maior da América Latina no setor Que é energias complementares, energias eólicas e energias solar Isso vai ser feito ali no, no Prazo do Povo né, Já está tudo encaminhado, nós temos até Deixar aqui o um convite a todos, a vocês da equipe também, aos seus aos espectadores participar deste grande evento aqui no Estado do Ceará. Mas os eventos não param por aí, né, Vanício? Em 2016 teremos o evento oficial da Rede Petro aqui também em nosso Estado, né? Exato. A, a, a Rede Petro Ceará vai sediar o evento né, que acontece anualmente da Rede Petro Brasil. O que é esse evento da Rede Petro Brasil? Na verdade é um encontro de todas as redes Petros, né, e esse ano vai ser em Curitiba, mas no próximo ano, a Rede Petro Ceará vai estar sediando esse evento, então vai ter aí mais de 2.500 empresas convidadas, né, que são as empresas da Rede Petro Brasil, estarem presentes aqui no Ceará, conhecerem o Ceará e, e fazer essa grande integração entre as redes, que esse é o, é o, é o grande motivo de estarmos juntos, né, gerando mais oportunidades, não só a nível local, mas sim a nível Brasil, porque a Rede Petro Brasil é esse ente que, que busca, que luta a nível nacional para que traga recursos para as outras redes, que são as redes locais. E isso todos os associados são beneficiados. Essa é a primeira vez que a Rede Petro Ceará irá sediar um evento nacional da rede? Sim, essa é a primeira vez que, que a Rede Petro Ceará vai sediar o evento da Rede Petro Brasil. Que fatores tornaram possível que o Ceará sediasse o evento? O que motivou a gente conseguir esse pleito de trazer o grande evento é Petro Brasil 2016, uhum. ó. Para Fortaleza Foi uma decisão de uma mudança de gestão Dentro da Rede Petro A Rede Petro Brasil se concentrava muito Pelo Sudeste E a gente solicitou que isso fosse mais democrático Onde alguns gestores Do Nordeste fazem parte hoje Da gestão nacional Eu sou um, hoje o vice-presidente de mercado É né? um avanço a primeira vez Que o um cearese consegue galgar A gestão da Rede Petro Brasil E neste evento a gente conseguiu Consolidar e fosse feito o um evento aqui em Fortaleza em 2016. É uma grande festa, tem rodadas de negócios, gera muito recurso e nós vamos estar num momento ímpar, Hoje nós estamos em um pleno desenvolvimento da região do Pudal e do Porto do Pecém, com a vinda da Refinaria, com a siderúrgica, as empresas que estão vindo. Eu acho que será realmente um coroamento para a Rede Petro Brasil e para a Rede Petro Ceará, como se não dizer para todo o estado. Exatamente, porque vai, vai movimentar toda a cadeia de eventos, o trecho turístico de eventos vai movimentar bastante a partir desse turismo de negócios. Algo mais que vocês gostariam de acrescentar a respeito da Rede Petro para que o nosso público possa conhecer melhor o trabalho de vocês? Bem, eu gostaria de acrescentar que foi de iniciativa da Rede Petro Ceará a, a criação de uma plataforma que integra todas as empresas a nível nacional, as empresas filiadas, associadas à rede Petro, que é a Petro Business BR. Essa Petro Business BR é uma plataforma de negócios onde existe uma integração entre a empresa cearense com a empresa carioca uma empresa e vice-versa, enfim, isso tudo no intuito de gerar mais negócios para os associados. E esse é outro benefício, um grande benefício de negócios, né, que o associado pode ter se associando à rede Petro Ceará. Quando, ele, quando você se associa à Rede Petro Ceará, na verdade você, tá, se a, é, você está tendo a oportunidade de conhecer, de se integrar a todas as empresas a nível Brasil pela Rede Petro Brasil. Rodrigo? Bom, a gente agradece né, mais uma vez a oportunidade e faço um convite a você empresário. Às vezes a gente acha que sabemos tudo sobre o nosso negócio, mas tem muito mais. E às vezes a gente está na dificuldade o mercado cai tá, e as oportunidades estão passando a sua porta e às vezes a gente deixa com risco o bonde passar. A Rede Petro Brasil e a Rede Petro Ceará é um bonde. Ele passa na sua porta e espera que você suba e venha fazer negócios e venha melhorar cada vez mais a sua empresa. Mais informações? Onde que as pessoas podem buscar, Manísio? Bem, você pode buscar na, no site da Rede Petro Ceará, que é redepetroce com.br. Tá, então, lá tem todas as informações de como você se associar, os benefícios, ou, e, enfim. E aproveitar agora também para agradecer a você, Vera, agradecer a toda a equipe do Ceará Feiras e Eventos pela oportunidade que está sendo mostrar o que é a Rede Petro Ceará e a Rede Petro Brasil para todo o seu público. Nós que agradecemos a presença de vocês, de poder compartilhar com o nosso público as oportunidades de emprego e também negócios nessa área, na cadeia de petróleo, gás e energia. Muito obrigada. Obrigada, Luz. E o programa Ceará Feiras e Eventos continua.